rapaziada, amiguel na área, já se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos vamos parar de enrolação e vamos embora para o vídeo rapaziada, já se inscreveu, deixou o like, ativou o sininho, podemos ir para o tutorial de hoje rapaziada, me perguntaram como construir esses YouTube aqui entendeu? mas não se especificaram qual YouTube, entendeu? Então eu vou construir uma que aleatória, ensinando a construir essa estalta aqui, entendeu? Me Meis perguntaram como construir esses YouTube, mas não falaram qual deles, não especificaram nenhuma coisa. O comentário está aparecendo aí. Rapaziada, eu vou construir até um de lã aqui para caso eu precisar destruir, eu, eu destruo, né? Eu, eu venho aqui, pego uma lã, um bloco da sua preferência. Pode ser um bloco da sua preferência Do seu gosto, rapaziada Né? Nem aqui, ó que eu uso concreto, Tá vendo? Aqui eu uso concreto, ó. Tá ó, eu uso concreto ó. Viu? Aí tu bota um bloco aqui, rapaziada Ó, um Botou um bloco aqui, rapaziada Você vai puxar oito, ó Aí um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Puxou oito, rapaziada O que, que tu vai fazer? Vai vir aqui e puxar mais três para cá: ó, do um, dois, três, entendeu? No terceiro, ó, que nem aqui ó, lá ó. três por três, entendeu? No terceiro, você bota mais um para frente e fecha aqui, rapaziada. Ó, vai ficar assim aí, tu fecha aqui os dois do meio, ficou desse na pé, rapaziada. Você vem, pode pegar um preto, puxar aqui, ó. Levantar um preto aqui para poder formar o um sapato. Entendeu? Ó, vamos levantar dois de altura aqui de preto aqui. Dois, tá vendo? Já passou uma fiada, agora passa a última Pra dar três de altura Entendeu? Viu? Fez isso, rapaziada O que, que tu vai fazer? Tu vem aqui Escolhe um bloco que vai ser a calça Um bloco da sua preferência né? No caso aqui vai ser um esquema aleatório Eu vou usar essa vermelha aqui Você levanta. Aqui, rapaziada, levantou três de altura aqui, ó, De preto e um branco embaixo. Tu então, vai levantar até um certo limite lá em cima. Entendeu? Aí aqui, rapaziada, voltando ao assunto aqui. Aqui, você vai levantar nove de altura. Até certo limite lá em cima. Contando com esse vermelho que você já botou. Ó. Um, dois, três, quatro... Ó, vamos de novo só pra vocês entenderem, ó. Ó. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Levantou nove de altura? Já é o suficiente. Aí você vem aqui e tampa, rapaziada. Ó. Você vem aqui e tampa rapaziada já vai se inscrevendo aí deixando um like compartilhando os, os vídeos com os amigos e rapaziada quando vocês for pedir para ensinar a construir alguma construção especifica se um pouquinho melhor porque muitos estão especificando das construções aí e eu não estou entendendo muito entendeu Entendeu, rapaziada? Demorou pra me entender. Essa, entendeu? Mas voltando a construção, rapaz, você tampa aqui tudinho, rapaziada, ó. Ó. Você tampa aqui tudinho. Tá vendo? por aqui rapaziada, agora a partir daqui A partir daqui Você faz o braço Entendeu? E o coisa, mas vou botar de dia aqui rapaziada para ficar melhor pra vocês Rapaziada, já vai se inscrevendo aí Deixando lá, compartilhando o vídeo aí Com os amigos aí Sempre para me poder trazer vídeo aí no canal aí. Se eu não trazer vídeo aí a... O canal morre, entendeu? existe isso rapaziada tu pode vir geralmente eu, na, na estalta do youtube não tem mas na minha aqui que eu vou fazer aqui uma história aleatória tem corte rápido que uma aleatória tem tipo desse youtube aqui ó esse youtube aqui entendeu alguns youtube aqui são famosos diz aí rapaziada qual youtube desses aqui você já conhece vocês conhecem, rapaziada? Esse aqui era um amigo meu. Esse aqui de coisa. Esse aqui é o, é o rei de todos, por isso que ele tem que estar tá aqui sozinho, rapaziada. Ó. Vinícius 13. E aquele é de lá foi o que faleceu. Tá voltando aqui, rapaziada, que eu. Que eu fui almoçar o pra vocês ali. Levantou nove aqui de altura. Né? Levantou uma fiada aqui Três aqui de preto E nove de vermelho O que, que tu vai fazer? Tu vem aqui e levanta mais, mais Alguma fiada aqui para fazer o os... um cinto Eu vou fazer um cinto aqui Geralmente Da, da história do Youtube Todas elas tem, tipo essa daqui Essa aqui também tem ó. Essa fiadinha aqui, entendeu? Nem todas elas tem, ó. Essa aqui também tem, ó. Uma fiadinha aqui. Entendeu? Você levanta a fiadinha ali. Levantou, rapaziada? O que, que eu vou fazer aqui agora? Eu venho aqui, escolho uma... Uma, uma camisa que case aqui. Né? Vamos escolher um azul escuro. Fez isso, rapaziada? Tu vai vir aqui, ó para fazer a cor da pele, você pode usar esse bloco aqui, ó. Debaixo do meu aqui, ó. Ter, conta, não sei o que lá. Você usa esse bloco aí, ó. Vou botar aqui para você ver esse bloco aí, ó. Entendeu? Você usa esse bloco aqui para fazer a cor da pele. Ou seja, a mão. A mão, você bota um bloco aqui e puxa até o final da do corpo fez isso aí você vê aqui puxa mais dois a partir desse deixa dois assim vago no meio da quatro aqui assim. e fecha aqui também ó vai ficar desse critério aí rapaziada ó. a mão Esse daí vai ser a mão dele entendeu aí aqui tu faz a mesma coisa levantar um para cá puxa um para cá e fecha aqui para ser a mão a partir desse bloco aqui você puxa mais três Puxou mais três. Você fecha aqui também. Entendeu? Aqui o que tu vai fazer agora? Tu vai levantar a mão. Entendeu? Até soltar a rua que nem esse aqui. E tu vai levantar a camisa. Entendeu? Aí a camisa aqui, rapaziada. Ó, sem muita enrolação, você levanta 11 Entendeu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis. 7, 8, 9, 10, 11 Levantou 11 Tu faz a mesma coisa do lado de cá Ó. Faz a mesma cor do lado de cá Não sou muito bom levantar sem contar não Mas eu levantei da mesma altura Aí, A partir daqui tu pode fechar rapaziada. Pode fechar essa lateral aqui Entendeu? Fecha essa lateral aqui todinha Que aqui é a altura máxima 11 Fecha essa daqui também Pra você já ter A noção da onde vai fazer A cabeça A mão Aqui na mão, rapaziada O que, que você vai fazer? Você vai levantar até a sua altura Ó até, até essa altura aí ó ah mas que altura vou contar para você ó a partir desse bloco se ó um dois três quatro levanta só mais quatro blocos entendeu é que às vezes eu não gosto de contar mas eu conto para vocês aí levanta só mais quatro blocos fez isso aí a partir dessa desse bloco aqui você vai levantar só a mão você pode levantar até um pouquinho mais alto Se vocês quiserem Ó, ó. Ah, mas é coisa quer uma luvazinha Você pode botar uma luva aqui Pode destruir por aqui, ó Ó Se vocês quiserem Fazer uma estalta aí no mundo de vocês Entendeu? Pode destruir, ó Ó faz uma mão Uma luva com a mão Ó E, ó, pode fazer uma luva Vai variar Vai variar para vocês aí, rapaziada Entendeu? Pode fazer assim também Aqui você faz a mesma coisa ó. Entendeu? Pode fazer uma luva Fazer aqui pra vocês verem Aqui é só um uma skin aleatória para vocês dar um entendido. Ó, fazer uma luva aqui, vocês têm uma noção, viu? Pode fazer uma luva, rapaziada. Olha lá, ó. vai ficar assim, entendeu? Olha lá, viu? Aí aqui você levanta ó que você levanta os quatro blocos aqui entendeu do lado de cá também ó um dois três quatro Fiz isso você faz a mesma coisa do lado de cá um dois três quatro agora você fecha rapaziada ó você vai fechando fechou ah, mas e agora? Fez, fez o formato da mão? Você vem aqui. Ó. Eu não vou ensinar a construir a skin do YouTube, rapaziada. Porque não especificaram qual deles. Entendeu? Aí você levanta aqui, rapaziada. É só o aqui, ó. O que eu estou ensinando é construir uma história. a skin um tá? do YouTube é a mesma coisa, é só você ter um, um desenho, um... um bagulho específico, eu vou mostrar uma imagem que dá para você construir as tortuas do YouTube, uma skin, você tem que procurar uma skin de vários ângulos, no Google, pesquisa no Google que você vai achar, eu vou deixar a foto aparecendo aí no canto do vídeo aí. Ah, você levanta aqui, rapaziada, ó. Ó. ó levantou. Você levanta aqui também. Entendeu? Fazer uma skin aleatória, porque vai ficar melhor, entendeu? E desmancha aí, aqui, rapaziada. Você faz aquele triangular, ó. Aqui é mais complicado. Você tem que fazer me triangular. Mas você fecha tudo aqui e vem triangulando, entendeu? Você vem triangulando. Mais ou menos assim, rapaziada. Olha lá, tá vendo? Você é me pergunta. Mas Miguel pra quê? Pra que Para isso aqui, rapaziada? Olha lá. Qual é a skin que não tem pescoço? Entendeu? Ah, a dá dar formato, rapaziada. Você vem aqui atrás. Você vem aqui em cima. Tampa. Entendeu? Lembrando rapaziada, não precisa construir de lá. Pode construir com esse material que construiu aqui, ó. Quando é pra valer. No caso aqui só estou ensinando a construir a estauta, entendeu? Então, em breve ela vai ser removida. Quando vocês pedirem uma estauta no YouTube. De algum outro youtube que eu não tenho aqui. Ela vai ser removida do lugar. Girl. Vou botar DJ aqui, rapaziada. Porque aqui, rapaziada, meu sonho. Esse lugar da estautas aqui, meu sonho de ter várias estautas de vários YouTube por aqui, entendeu? Muitos de vocês aí no começo estavam me ajudando, mas começaram a parar de. Me falar os nomes dos youtubers que vocês conheciam. Aí eu peguei e parei. Aí você puxa um bloco aqui, rapaziada. Ó, aqui na ponta que eu eu puxei. E puxa um outro do lado de cá também. Fez isso? Puxa dois pra frente. Ó. Puxou dois pra frente. Você fecha pra cá. Ó. Do jeito que eu fechei aqui. Ó, fecha aqui embaixo. Geralmente eu gosto de deixar louco assim. Que dá menos trabalho para destruir. Aí você puxa um, dois pra frente também aqui, ó. Mas no caso aqui você pode puxar um só. Fez isso? Beleza. E a partir daqui você vai levantar o rosto, o nariz, a boca. O que for do, do seu personagem do seu personagem. Entendeu? O que for você vai levantar aqui? Ó. No caso aqui, rapaziada. Você bota dois aqui. É, aqui no meio geralmente vai ser a boca. Então. Coisa. Aí mais pra cima. Levanta o mais pra cima que vai ser os olhos. Geralmente eu não faço com boca não. Eu faço sem boca. Mas eu botei a boca ali pra demarcar. Vai ser os olhos. O que a gente vai fazer com os olhos? Vai escolher um. Um bloco que seja... Uau, que bloco, que olho, tá ligado? Então, cadê a luna? Tem uma luna. usar um, um branco. Já tem ali. Vou botar um verde, claro. Tem olho de várias vale, não tem verde? Levantou até essa altura, rapaziada, ó. Vou tirar a base aquela estalta ali. Aqui tem três aqui de altura também tem três entendeu para vocês terem uma noção eu tirei a base por ali para vocês verem como é que é bote um ali entendeu e bote outro aqui ó fez isso olha lá. já tá pronta viu já tá até bonito bota os dois no meio ser os olhos verdes fez isso agora Tampa aqui. Topa aqui bonitinho. Então, pô. Vai ficar desse estilo aí, rapaziada. zoa em verde. O que, que tu vai fazer? Vai fazer aqui meio triangular. Ó. Ó. Vai fazer aqui meio triangular. Descendo assim, ó. Do lado de cá você faz a mesma coisa. Ó, uma descadinha. Mas no caso aqui é uma estátua aleatória. Se vocês quiserem construir ela no mundo de vocês aí. Vocês, eu ensinando a construir uma estátua para vocês construir a estátua do YouTube de vocês. Aí fez isso aqui, rapaz. O que, que tu vai fazer? Vai pegar o cabelinho. Eu não sei que eu vou fazer o danado do cabelo, mas... vou fazer com o louro. Fazer um bonequinho louro vai descendo assim ó, vai descendo assim na moral, fazendo essa forma aí ó, para vocês ter uma noção da onde, como que vai ser, Olha lá vai ser mais ou menos assim, tá vendo? Então o que que tu vai fazer aqui, rapaziada? Vai vir aqui, vai puxar até aqui. Vai fechar aqui, vai fechar aqui, vai puxar até aqui também. Vai fechar aqui, fechou aqui. Você pega e fecha aqui em volta, Ó. fechou aqui em volta. Você fecha aqui. Deixa aqui na moral para ficar bonitinho Fecha em cima do cabeção Ó, fecha aqui em cima do cabeção Ela vai ficar desse estilo aí, rapaziada Entendeu? Vai ficar desse estilo aí, rapaziada, é assim que constrói uma estauta, entendeu? Aí se for do YouTube seu, você tira... Você arruma uma imagem da, da skin do seu YouTube e constrói, entendeu? E é assim que funciona É isso aí, rapaziada, Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido de como construir a estauta de um YouTube Entendeu? Aqui Daniel, é só uma skin aleatória, entendeu? Só um skin de um, de, de, de, que eu tirei da cabeça mesmo. Não sei se existe, mas eu construí aí pra ensinar a vocês. Tá vendo? É assim que fica parecido com a skin do YouTube. É a mesma coisa que você faz com a skin do YouTube, entendeu? Caso que vocês queira que eu traga um skin mesmo de YouTube, me deixa aí nos comentários aí qual é o seu YouTube favorito. Entendeu? Qual é o seu YouTube favorito que eu trago aqui no canal, que eu trago aqui, construindo aqui, no lugar dessa daqui. Mas eu vou ficando por aqui, um ótimo abraço, um bom final de ano para vocês e fui!